E aí galera do canal esse vídeo aqui é para tirar a dúvida do pessoal que quer começar a comprar criptomoedas aqui na coinex e não sabe como mandar o SDT para cá você que não tem cadastro na coinex tá aqui é um cardzinho onde eu mostro como fazer o cadastro aqui na coinex e pessoal após fazer o cadastro na coinex você já pode mandar o sdt para cá e eu vou mostrar como vou fazer o login aqui na minha conta o link está na descrição para você fazer o cadastro na coinex pronto vou colocar aqui meu e-mail clico em login aqui vai aparecer a telinha de verificação só a HART. agora vamos receber nosso código no celular e clica em submit. Login feito. Agora para a gente estar tá depositando o SDT aqui, a gente vai vir aqui em Ascent Deposit. Agora pessoal, tem uma novidade aqui da Coinex, né? Que ela também tem em português, tá? Você pode vir aqui, ó. Selecionar aqui, ó, linguagem português. Vamos selecionar aqui também, ó pessoal, ó, tá em dólar, você pode colocar BRL, ó. Pessoal, também você pode baixar o aplicativo no seu celular. Agora o aplicativo da CoinEx está em português, bem fácil de estar tá negociando agora. Prontinho, já escolhi, né, já fiz a configuração em português BRL. Agora tá tudo aqui na nossa linguagem. Aqui, pessoal, você vai escolher aqui, ó, o é, SDT. Escolhe o SDT aqui. Aqui ele está falando das redes que suporta o SDT. Está dizendo que se você fizer errado, não será reembolsado. Eu estou ciente. Aqui, pessoal, ó, nessa parte aqui da rede, você escolhe BSC, tá? Que é a rede da Binance. Estou ciente, sim. Por quê? Porque tem poucas corretoras que aceitam é, a rede BSC. Então, se atente. A mesma rede que você escolher aqui na Coinex, você tem que escolher lá na Binance. Então, eu vou selecionar aqui, o BSC, Binance Smart Chain. USDT, escolhe a rede BSC. E aqui, ó, estou ciente, ele vai criar a nossa carteira aqui de USDT com a rede BSC, confirmar e pronto, pessoal. Aqui é o endereço da nossa carteira de USDT com a rede BSC. Dentro da corretora Coinex. Agora basta a gente copiar esse endereço. Agora vamos lá na Binance. Cola o endereço aqui. Ó. Qual rede você quer escolher? Ó. Escolhe ela. Pronto. Já tá tudo bonitinho aqui. Vou marcar máximo. E vou mandar. Vou fazer o um saque lá para a corretora Coinex. Tá perguntando se realmente eu quero fazer continuar aqui ele vai pedir os códigos de segurança, tá pessoal? vou fazer o corte olha só pessoal, prontinho aqui ó, após colocar os códigos, foi confirmada a solicitação concluir, agora vamos aguardar cair esse saldo lá na Coinex olha só, vamos conferir ó, clica aqui em assente, vou clicar aqui ó Spot Account para a gente estar tá conferindo como é que tá aqui o nosso saldo. Olha só pessoal, 12.60 doletas aqui ó.